E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver um exemplo de comparação de números naturais de até a ordem de unidade de milhar. Bem, aqui eu tenho uma tabela, e aqui eu quero que você forme números com os algarismos 3, 1, 0 e 4. Então, pause o vídeo e tente formar quatro números com esses algarismos e responda qual é o maior número e qual é o menor número. Eu vou pensar em alguns aqui. Né? Primeiro, eu vou colocar aqui o 3, o zero, 1 e o 4. E lembrando que eu sempre começo a olhar da direita para a esquerda. Então, eu tenho 4 unidades, uma dezena, nenhuma centena e 3, unidades de milhar, isso significa que esse número que eu formei foi o número 3.000, porque uma unidade de milhar é a mesma coisa que 3.000 unidades, mais nenhuma centena, mais uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades, mais 4 unidades, ou seja, foi o número 3.000, e 14. Agora, eu vou pegar os meus algarismos e vou colocar aqui 4, 1, 0 e 3, e vou colocar na minha tabelinha. Então, eu tenho 3 unidades, nenhuma dezena, uma centena e 4 unidades de milhar, ou seja, o número que eu formei foi o número 4.000, por quê? 4 unidades de milhar é a mesma coisa que 4.000 unidades, mais uma centena, ou seja, 100 unidades, mais nenhuma dezena, mais 3 unidades. Ou seja, foi o número 4.103. 4.103. Agora eu vou formar zero. 4, 1 e 3. Se eu colocar esse número na minha tabela, eu tenho 3 unidades, 1 dezena, 4 centenas e nenhuma unidade de milhar. Então, o número que eu escrevi foi 0 unidade de milhar mais. 4 centenas, que é a mesma coisa que 400 unidades, mais uma dezena, que é a mesma coisa que 10 unidades, mais 3 unidades. Ou seja, o número formado foi 413, porque aqui nós temos 13 unidades. Então, 400 e 13. Observe, que eu não li a parte das 0 unidades de milhar, porque não representa nada, né? E, por fim, agora eu vou utilizar os algarismos 1, 4, 3 e 0, Ou seja, zero unidades, 3 dezenas, 4 centenas e uma unidade de milhar. Enfim, eu escolhi uma unidade de milhar, que é a mesma coisa que mil unidades, mais 4 centenas, que é a mesma coisa que 400 unidades, mais 3 dezenas, que é a mesma coisa que 30 unidades, mais 0 unidades. Ou seja, o número que eu escrevi foi 1.430. E eu não preciso contar as 0 unidades. Então, o número foi 1.430. E aí, se eu observar, o maior número é esse número aqui, porque ele tem a maior unidade de milhar. E o menor é esse número aqui, porque ele é o único que não tem unidade de milhar. Então, aqui nós temos o menor. E se eu ainda quisesse colocar os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, eu teria que colocar o menor, que é o número 413. Eu não preciso colocar a unidade de milhar quando for zero. Depois, eu colocaria o número 1430, depois, o número 3014, e, por fim, o maior número, que é o número 4000, 103. Observe que eu escolhi este aqui maior do que esse, porque ele tem uma maior unidade de milhar. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!